Não, você não pode contratar showmício para sua campanha, isso não é permitido. Você pode promover eventos, carreatas, passeatas, tudo dentro das regras da propaganda, dentro dos termos legais, mas showmício nem contratação de artistas é mais permitido. Um abraço, até o próximo.